Após um pouco mais de 40 minutos de transmissão, tivemos boas notícias. Umas nem tanto, mas eu tenho certeza que o resumão que eu preparei para você vai te ajudar a ficar mais informado sobre tudo o que vai acontecer. Música se você está caindo de paraquedas aqui no meu canal, prazer, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde setembro de 2017, e hoje tivemos uma reunião exclusiva com a diretora-geral da Uber aqui no Brasil, chamada Cláudia Woods, que ela passou grandes novidades, na qual eu vou resumir o máximo possível para não ocupar muito do seu tempo. Então, sem enrolação, vamos para a primeira coisa que aconteceu. Bom, a Cláudia Woods, ela pegou se apresentou e falou sobre todo o problema que tivemos aí no ano de 2020. Como todos sabemos, pandemia pegou, atrasou o lado de todo mundo e a Uber também foi atrasada um pouco. Por isso, eles desenvolveram diversas coisas para ajudar os motoristas e também para se ajudar. Uma das coisas que ela deixou bem frisado na live é que eles deram o auxílio para os motoristas lá na questão do reembolso do álcool em gel, máscaras, o auxílio mesmo financeiro para os motoristas que pegaram coronavírus. Eles fizeram a desinfectação de vários veículos em vários pontos nas cidades aí, além de disponibilizar a divisória gratuita para quem era motorista diamante ou pagando um pequeno valor se você tivesse Uber para um pouco mais abaixo. Falou sobre o Uber Promo, que foi uma das medidas que eles tomaram para poder se adequar à situação que estávamos passando, porque eu não vejo nada de bom nisso. E também falou sobre o Uber Flash, que é aquela categoria que você leva objetos pessoais para outras pessoas através do seu carro e isso eu posso dizer que até para mim mesmo foi uma boa opção para fazer transporte de algumas coisas que eu precisava. Beleza, falou todo sobre a questão da pandemia aí chegou nas novidades e a primeira novidade que eu realmente acho a melhor de todas que foi falado nessa transmissão online foi a questão da Uber conta. E o que seria essa Uber conta? A Uber conta vai ser praticamente uma conta digital, na qual você vai ter o que todos os motoristas sempre pediu, que é o praticamente o Pix integrado, né? A gente tem um Pix no direto no aplicativo, na qual a gente podia receber nossas corridas na hora. Isso mesmo, agora a Uber vai ter a Uber conta, na qual você vai receber todas as suas corridas que forem passadas ali no crédito, na hora. Finalizou a corrida, recebeu. Olha só que bacana, tudo isso direto na sua Uber Conta. Essa Uber Conta vai ser uma parceria da Uber com o Banco Digio, que é um banco desenvolvido pelo Bradesco, se não me engano, Banco Central, que vai te trazer diversos benefícios, como saques e TEDs de graça, de acordo com o seu nível do Uber Pro, não terá anuidade e nem tarifas, você vai poder pagar os seus boletos ali tranquilamente também através da sua conta, além de ter o integrado Uber Loja na sua conta, na qual ele vai ter integração com diversos varejistas, na qual você Efetuando a compra através do Uber Loja Você vai ter cashback de volta em dinheiro Diretamente na sua conta Além de também ter o Veloz, né, aquela tag Na qual você pode passar em pedágios, estacionamentos De forma automática e com 24 meses de mensalidade gratuita Por você ter a Uber Conta Olha só que bacana, né? Eu particularmente achei essa uma das melhores novidades que teve nessa reunião Mas também teve outras, olha só a segunda novidade é o Ubership que você já deve ter visto aqui no meu canal ou em algum outro canal aqui no YouTube falando sobre ele. O Ubership também é uma parceria com a empresa Surf Telecom, na qual eles têm integração com a TIM, com a Oi e também tem suas próprias antenas, então eles têm uma grande cobertura 4G e 5G. E nesse Uber Chip, você vai ter acesso ao Uber Drive gratuito, o Waze gratuito e também o WhatsApp gratuito, sem descontar do seu plano de internet. Esse Uber Chip você terá 9 GB de internet para utilizar da forma como você quiser, além de poder fazer ligações ilimitadas. E tudo isso com valor de até 20 reais de acordo com o seu nível do Uber Pro. E isso é uma forma da Uber cortar os gastos dos motoristas para que eles possam, de acordo com eles, ganhar um pouco a mais. A terceira novidade é que o Uber Black vai ser praticamente reformulado, não sei se isso vai ser uma grande novidade para alguns. Porque pode ser que, se o seu carro for um modelo um pouco inferior, pode ser que saia fora, porque vai ter uma atualização na lista, na qual vai ter entrada de novos carros, novas cores e tudo mais. O Uber Black vai ser praticamente reformulado, vai ter uma nova lista de carros. E essas foram as novidades que a Uber nos apresentou. Então resumindo mesmo, a Uber resolveu fazer uma atualização ali no Uber Pro e colocou mais benefícios para os motoristas, na qual o motorista vai ter o Uber conta, o Uber chip o desconto que já tem aí nos postos de combustível Ipiranga, consultas e exames que nem já tem, academias e os cursos que já tem tudo no Uber Pro, então adicionou novos benefícios ao Uber Pro aí chegou a parte importante que era a parte das perguntas na qual a gente poderia mandar alguma informação para eles, eu particularmente mandei duas perguntas e nenhuma foi respondida, eles responderam apenas duas perguntas uma foi do Thiago, do motorista oficial, na qual ele perguntou sobre o aumento de tarifas. E a Uber, como sempre, se esquivou, falou que de acordo com a cidade e tal, não tem como fazer muita coisa porque depende muito da demanda. A Claudio Woods deixou bem claro que praticamente eles pegam o que o passageiro está disposto a pagar, eles fazem uma consulta na região lá, de acordo com o levantamento próprio deles lá, e o quanto o mínimo... Que o motorista pode receber, isso que eu fiquei muito bravo nessa reunião, porque a Uber vê o quanto o passageiro pode pagar e quanto o mínimo que o motorista pode receber. <risos> Aí ah, é complicado. Então, essa é a justificativa da Uber do porquê que eles não aumentam a tarifa e foi praticamente um resumão do que a resposta que ela deu para o Thiago motorista. Aí o Vini também mandou uma segunda pergunta na qual ela respondeu, que na verdade não era uma pergunta, era uma reclamação, na qual ele falou, desculpa, Uber Promo é muito ruim para os motoristas e eu concordo plenamente e eu acredito que diversos motoristas também concordam. E ela enrolou mais um pouquinho ali e falou que o Uber Promo é um produto novo que vai se desenvolver aos poucos e pode ser que mais pra frente ele se torne mais atrativo para os motoristas. E também frisou que os motoristas hoje caso não queiram fazer Uber Promo, eles podem desligar a categoria ali e pronto, não faz o Uber Promo, deixa para aqueles que querem fazer. E aí que tá, se a gente deixa aqueles que querem fazer, daqui a pouco os passageiros vão se acostumar a utilizar apenas o Uber Promo e pronto, acabou as outras categorias. E uma coisa que ela também deixou bem clara ali é que o algoritmo ele reconhece em determinada região que está um pouco mais fraco a demanda e ativa o Uber Promo, para que os passageiros se sintam mais atrativos e utilizar os carros e é isso, eles não responderam mais nenhuma pergunta, eu também falei sobre o Uber Promo, falei na questão deles aumentarem a tarifa do Uber Promo para os motoristas, assim diminuindo a taxa deles, mas eles nem deram trela para o que eu mandei e esse é o resumão que eu consegui fazer pra você. E aí, gostou das novidades? Não gostou? Coloque aqui nos comentários, eu também quero saber a sua opinião. E olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente pra você. Então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, que com Deus, até a próxima, falou, tchau!